No mãos à obra deste programa, o que vamos fazer será uma mesa de centro. Eu precisava para este projeto de uma mesa de dimensões específicas e de um padrão específico. Nada com ir à Le Mal lá entrei, parei-me logo com este tampo que tem exatamente o padrão que eu desejo. Oh, oh, oh, oh, oh, mas isto não é um tampo, Isto é uma porta. Ah é? é. Olha, seja o que for, é perfeito para o que eu quero. Por isso, essa parte foi logo de cheque. E depois pensei, bem, como é que agora vamos fazer a mesa? Nada como colocar umas perditas de ferro lá, da Le Roi também, sim. Então, e diz uma coisa, o que é que tens em mente? O tamanho do tampo está certo? Não está? Queres cortar? Não, não. queres? Vamos cortá-lo por um metro de comprimento. Okay. A largura vamos assumir tal como ela está. Certo. Mas o comprimento temos que cortar. Pronto, e estas, estas peças que tens aqui de plástico? Já que temos que cortar o tampo, depois temos que finalizar, né? dar o acabamento. E vai ser exatamente lateral, então, toda a lateral. Exatamente, toda a lateral. lateral. Mas vai combinar aqui com os pezinhos do resto, do projeto. Bem, da minha parte, eu penso que será o mais fácil. E é unir estas peças todas que o Rodolfo escolheu. Para o corte, nós gostamos muito de utilizar, para ter um corte limpo, uma, uma serra uh, circular, neste caso é a bateria que é ótimo para poder estar a trabalhar à vontade, uns parafusos, uma parafusadora também é necessário, e muita vontade e algum jeitinho. Ah, eu gostei tanto dos parafusos em eu pensei, eu pensei em ti. Portanto, muito bem. mãos à obra.